transformação digital, antes de começar a pensar em mudar o teu negócio, tem que mudar a tua cabeça. Toda essa legislação, a legislação normal, a legislação eletrônica, tá, e como eu me previno? Você é empresário. tão grande de tecnologias e de inovações que estão que compõem a indústria 4.0 que isso por si só já mostra o quão radical é esse movimento mas a gente começa a falar a longo prazo de estudos sendo realizados de Uh, é, é o aumento da capacidade, a extensão da capacidade de ser humano. Tem sido utilizada como uma estratégia para, principalmente, tentar identificar oportunidades para melhorias de processos e até mesmo para geração de novos produtos. O restante do universo é a mudança. Tu tá mudando o tempo todo, tu tem que mudar. É uma mudança mais cultural do que no dia a dia de como fazer. Alto valor agregado para o cliente, pouco importa né, não, não adianta muito. E não tem que imitar o que acontece no Vale, tem que aproveitar o que o Vale nos ensina e tropicalizar aqui na nossa realidade.